Gente, quem é essa? Vamos ver se vocês adivinham quem é essa. É a Magali. Por quê? Ela mostra as manchinhas dela. As manchinhas dela. Uma, duas, três. As manchinhas dela. Vamos lá, vai dar remédio de verme para a Magali. É 30 dias, tá, gente? Ela tem 32 dias, então está na hora de dar os remédios de verme. Segura a cabecinha. Segura a cabecinha pro alto. Abra a boquinha e coloca lá dentro da gargantinha. Uhum. Oh. Olha lá, ó. E fecha a boca e segura. Tem que segurar, não pode deixar mastigar. Não pode deixar mastigar. Segura, senão volta. Ô, oh, Dô. Engoliu? Engoliu, não. Segura. Deixa eu mastigar. Ah, pode deixar mastigar? Não pode deixar mastig... De novo. Segura a boquinha da Magali. Ela tá muito brava, minha Ela tá brava. A riqueza foi boazinha para dar o ouro. <risos> Nossa, Deus. Volta. É Vai lá, no Eles comem. Eles comem. Dá para comer? Acho que ela come. E aquela é é outra, a é outra, mostrei <risos> no meu dedo. Ah, você não, é, não quis, não. Quem comeu o remédio da outra? Foi vez. A... Acho que foi a Lara. A Lara que comeu? A Margarida é brava, né, Margarida? É lá ah. Ela não engoliu de novo. Vai, não. Vai, voltou de novo. Ela eu não, que não pode mastigar. Yes, yes, yes, que briga! <risos> que luta! Olha, tá você mesmo. vê, eu ponho lá dentro a sessão. Quer ver? Eu ponho lá dentro. Isso, fecha a graveta, segura. Não vai, ela, ela joga pra fora e está junto. Ai, tadinha, que luta! Que os dois estão passando, mano. Ela com essas unhas. E ela já tá com dente, já. Hum, olha os dentes. Olha os dentinhos dela. Deixa eu segurar ela. <risos> tá forte. Nossa, e põe forte nisso. É. Deixa eu tentar fazer isso Chega, chega Deixa eu segurar ela. Deixa eu segurar ela. Não, Jay, deixa... Põe esse aqui, o Rex lá, gente. Você né? vai mais ficar aqui. tá, vai cair Põe o Rex lá. Põe o Rex lá. lá. Eu vou dar a palavra. Vai decorarzinho, essa daí é brava. Pessoal, tem que enfiar com o dedo lá embaixo, na garganta. Bem embaixo. E fica chacoalhando. Ela é brava. Fica o pai, Maria. Olha, olha, uma quebra. Olha, mãe ainda tá lá. Ela quer voltar para trás. Ela, ela, não, ela não quer aceitar. Aí, foi. Foi. Aí, é, Maria. Maria que tem um dom mesmo. Valeu, pessoal. Engoliu. Tem que colocar lá embaixo na garganta. Então, isso aqui é ali. Lá embaixo tá na garganta. Pé.